Olá pessoal, aqui é a Ronera Marcena da English Experience. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um fanzasso de cinema, eu sou um fanzasso de filmes. E a partir de agora eu vou começar a trazer mais coisas sobre filmes aqui no canal da English Experience. Óbvio, né gente? Filmes americanos, até porque o nosso canal é sobre inglês. Então a partir de hoje eu vou começar a trazer mais coisas sobre filmes para vocês. E nesse mês um filme clássico completou 20 anos de lançamento. X-Men, o filme, um dos primeiros filmes de super-heróis, que foi, na verdade, uma revolução no cinema, tanto nos efeitos especiais, quanto na, na temática, quanto na narrativa de filmes, super-heróis. Então assim, existem diversas histórias falando sobre como pessoas famosas, até Michael Jackson, uma galera famosíssima que queria participar dos filmes. Inclusive Michael Jackson queria ser o Professor Xavier. Imagina gente, Michael Jackson como Professor Xavier, sim. Muita gente famosa queria fazer parte dos filmes, queria estar dentro dessas super-produções porque sabia que ia ser uma verdadeira revolução, uma evolução. Enfim, então hoje eu vim trazer para vocês alguns personagens que participaram do filme X-Men lá nos anos 2000, na verdade no ano 2000, e que como eles estão hoje, 20 anos após o lançamento do filme. Mas antes, lógico, eu preciso pedir vocês, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha aí no vídeo. Ah, e antes da gente prosseguir, um ponto importante, gente. Eu vou deixar aqui, tem um, aqui no meu canal tem uma playlist chamada Filmes, Inglês com Filmes. Eu vou deixar um trecho desse filme... Em que eu vou explicar para você gramática, que eu vou explicar expressões, é, vocabulário que foi utilizado no filme, é um, um trecho em que você vai poder estudar esse trecho desse filme, que já que a gente está falando do X-Men e um filme, nada mais justo do que eu trazer algum conteúdo relacionado a esse filme, que você vai poder estudar, vai poder se preparar para você poder aprender mais e realmente. Aí ah, vai poder até baixar PDF e MP3 para poder praticar ainda mais, tá bom? Então assiste esse vídeo todinho aí, vê o antes e depois dessa galera, e depois mete a cara nos estudos, que o estudo fica mais gostoso quando você. Conhece um pouco mais sobre os personagens, curiosidade, bastidores. Assim, acho que flui melhor os seus estudos. Então vamos para o nosso antes e depois. Direto dos anos 2000 para 2020. Eu estou com o computador aqui aberto para poder dar uma olhada nas fotos dessa galera. O primeiro é o nosso querido Hug. Jackman, o famoso Wolverine, um dos meus heróis preferidos aí dos X-Men. Gente, dá pra ver aí que ele mudou. Fisicamente, talvez não tanto, mas acho que é mais o efeito da, da, da idade, né? A lei da gravidade tá diminuindo um pouquinho, né? A consistência da pele deu uma caidinha, cabelinho branco. Mas faz parte, né? Quem não tá sujeito de cabelo branco, até eu tô aqui cheio de cabelo branco. E em seguida, nós temos a nossa querida Tempestade, gente. Gente, ela era muito novinha nos anos 2000, olha só a carinha dela. A Halle Berry, olha como é que ela tá em 2020, ganhadora do Oscar, inclusive, em 2002, se eu não tô enganado. É uma super atriz, mas que eu acho que no filme do X-Men ela não foi tão aproveitada, depois, né, não teve muita... Não teve muito desenvolvimento a personagem dela. Uma das melhores dos desenhos, pra quem curte desenho. Mas no filme, na série do X-Men, não foi tão aproveitado. Então essa aí é a Halle Berry, 20 anos após X-Men, o filme. Gente, agora talvez um dos mais icônicos personagens, o nosso Professor Xavier. Que foi interpretado pelo Patrick Stewart. Esse Patrick, gente, ele só faz filmes tops aí. Um melhor do que o outro. Ele fez Star Trek, inclusive. E olha como é que tá o nosso amiguinho Patrick. Dos anos 2000 para 2020. É, gente, mais um vítima da lei da gravidade, vítima aí dos anos. Continua careca, né? Não mudou muita coisa em relação ao cabelo. Mas a gente pode ver ele aí nos anos 2020, como é que ele tá em 2020. Gente, um dos vilões que eu mais curto, que eu mais gostei na minha vida toda, o Magneto, que foi interpretado pelo Ian McKellen. Olha como é que ele tava nos anos 2000, né? Quando ele interpretou X, no, no filme O Magneto X-Men, filme. E olha como que ele tá em 2020, ele já era uma pessoa mais velha, né? assim como o Patrick Stewart, os dois já eram mais velhos naquela época. E aí, naturalmente, 20 anos depois, é difícil a pessoa se manter intacta, né? Ninguém acha que a Halle Berry foi uma das que mais se manteve intacta, né? Acho que mulher, ela tem isso, acho que mais vaidosa também, né? Já o nosso amiguinho Ian não Ele sofreu bastante aí com as leis da física, da gravidade da, da vida. E vamos partir para o próximo, que é o nosso super-herói ciclo, um dos que eu mais gosto também, na verdade eu gosto de todos, vocês estão vendo, né? Mas o ciclope eu tenho um carinho especial, eu curtia muito quando ele soltava o um raiozinho dele lá, nos anos 2000, quando eu era uma criancinha, um bebezinho quase, né? Só que não. Bem, gente, ciclope foi interpretado no filme X-Men, um filme por James Marsden, né? Ele fez uma série de filmes, dá uma olhadinha aí, eu vou colocar alguns filmes que ele fez aqui. Ele fez uma série de filmes, é um ator super consagrado, super bem elogiado e olha como é que ele tava no, no ano 2000 e como é que ele tá 2020, né? para algumas pessoas o tempo faz muito bem, eu acho que pro... O James, o tempo ajudou ele, ele conseguiu, é, tanto profissionalmente como fisicamente, né? Acho que ajudou ele a amadurecer em ambos os aspectos. Então, esse aí é o James, direto dos anos 2000 e agora 2020. Gente, o Homem de Gelo, no X-Men, o filme, foi interpretado pelo Sean Ashmore. E, cara, olha só, nos anos 2000 ele tinha 20 anos, hoje ele tá com 40 anos. Então, quando você compara de 20 pra 40, tem uma mudança muito grande. Às vezes, quando você compara de... 30, com 40 e pouco, não muda muito, né? Eu acho que não. De 40 para 50 e pouco não muda muito, mas às vezes quando você pega, pô, o cara acabou de sair da adolescência e pra uma fase adulta, 40 anos, tem uma diferença muito grande. Então acho que o Sean é um dos que mais diferenciou aí, deixou aquele rostinho de criança, né? Mais redondinho assim, e aí realmente o cabelinho branco, barba branca, e tudo mais. E a poderosíssima Jean Grey, que foi interpretada pela Funka Johnson. Olha como é que ela tava em 2000, com 35 anos, e olha como é que ela tá agora em 2020, com 55 anos. Eu acho que as mulheres, elas, elas conseguem se manter mais intactas, né? Os homens parece que pff, explode mais o negócio e ficou mais acabadinho, né? Não é regra, mas em geral a gente vê isso aí acontecendo. O próximo é a Vampira, que foi interpretada pela Anna Paquin. Gente, em 2000 ela tinha 18 anos, hoje ela está com 38 anos. Eu achei que ela não ficou legal não, o que, que vocês acham? Eu achei que deu uma caidinha nela, talvez, eu acho que tem mulher que não faz muito procedimento cirúrgico, né? não bota botox, não, talvez foi o caso dela, ela deixou a natureza fluir no corpo dela, talvez esse é o caso, aí ficou mais, né? não sei, acabadinha, o que, que vocês acharam? Não sei se a palavra correta é acabadinha, mas eu achei que a, a vida agiu mais na pele dela deixar isso de lado, vamos partir para os próximos. Mas vamos deixar isso de lado porque o que importa é que ela é uma excelente atriz, cada vez evoluindo mais no papel de, de interpretação, como protagonista, é, eu acho que também ela foi uma personagem, né, é, a personagem vampira foi pouquíssimo é, usada, pouquíssima explorada nos filmes do X-Men e até mesmo nos outros, nos seguintes, não, não, nem apareceu sequer a personagem e é uma das minhas personagens favoritas, na verdade ela é a minha personagem favorita. Ela e o Ciclope, eu acredito que dos heróis são os meus favoritos. E eles não foram... O Ciclope até foi bem explorado, mas a vampira não. Dos filmes novos, dos últimos, né? Que teve a Jennifer Lawrence, inclusive, nem apareceu ela. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like aqui, comenta qual tipo de vídeo você gostaria que eu trouxesse mais. Além das nossas... Aulas clássicas né, de inglês, de gramática, mas qual outro conteúdo, conteúdo extra para a gente poder se divertir um pouquinho também, né, não só estudar, pra gente ter um pouco de diversão, que aí eu vou buscar, vou preparar para vocês. Ah, gente, lembra que eu deixei disponibilizado aqui, procura lá na playlist Inglês com filmes que você vai ver X Men, o filme, um trecho desse filme para você poder estudar, praticar, baixar o PDF, MP3, porque eu acho que isso tudo fica bem legal quando você conhece um pouco mais sobre a história dos personagens, dos artistas e depois parte para os estudos, acho que faz mais sentido, você consegue se conectar melhor e vai aprender muito mais. So, that's it, guys. See you. Bye, bye.